Considerando os conjuntos tal, tal, tal, julgue os itens a seguir. Então, vamos lá. Ele deu aqui para a gente três conjuntos. Ó. A1, A2 e A3. Com base nesses caras, vamos julgar os itens. Então, vamos lá. Item 1. Item 2 e item 3. Mas, Marcão, qual é o assunto né, dessa questão? Pô, você não está interpretando? Essa questão está falando sobre o quê? Então, vamos lá. Interpretando aqui a questão, ficou muito claro que é um probleminha, que é uma questão sobre o quê? Sobre conjuntos. Sim ou não? É uma questãozinha sobre conjuntos. Então, já interpretamos. Né? Eu já sei qual é o assunto. O assunto é conjuntos. E para resolver, Marcão? Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é o comando. Então, para resolver essa questãozinha aqui de conjuntos, para resolver esses três itens, o aluno tem que dominar aqui as operações as operações com conjuntos. O que é uma interseção, o que é uma união, o que é uma diferença, o que é está contido, não está contido. Então, para resolver essa questão de conjuntos, Nessa provinha, o aluno teria que dominar o assunto operações. Então, vamos lá. Analisando aqui o primeiro item. Olha aqui. ó. Vamos lá. O que está que dizendo aqui o item 1? Vamos chamar de item 1. Tá? Ó, A1 interseção com A3 está contido em A2. Aí, vamos analisar aqui. A1 interseção, ó, A1 interseção com A2. O que, que é interseção? Interseção é parte comum. O que, que tem no A1 e tem no A3? Qual é o elemento que tem nos dois conjuntos? Qual é a parte comum desses dois conjuntos? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está ligado na aula. Eu quero a interseção do conjunto A1 com o conjunto A3. O que é interseção? Interseção é a parte comum. O que, é que aparece no A1 e aparece no A3 ao mesmo tempo? Qual é o elemento que aparece nos dois conjuntos? Coloca aí para mim no bate-papo. Ó, já estou olhando aqui pelo celular. Ó. É o 5. É o 5. É o 5. Beleza. Aí, vamos lá. O conjunto 5, né? Virou aqui um conjunto, né? um subconjunto. Um conjunto. Está contido em A2... O conjunto 5 está contido em A2? Sim Ele está contido no A2 Então o item 1 um, Ele estaria o quê? Certo Olha aqui ó, no conjunto A2 ó. O 5 não está ali dentro Então ele está contido Porque quando eu coloco o 5 entre chaves Ele vira um conjunto Se ele virou um conjunto Eu tenho que usar O está contido Beleza? Então, o item 1 está certo. Legal? Vamos analisar agora o item 2. Vamos analisar agora o item 2. A2 menos A1 é igual a A3. O que, que significa esse menos aqui? É a diferença, né? Entre dois conjuntos. A2 menos A1. A2 menos A1, numa linguagem nossa, é tudo que tem no A2 e não tem no A1. Então, vamos lá. Coloca aí no bate-papo. O que, que tem no A2 e não tem no A1? Eu quero a sua participação. Vamos lá. O que, que tem no conjunto A2 que não tem no conjunto A1. Tô sentindo que a galera tá à vontade, hein? Vamos lá. Tô olhando aqui no chat, ó. O que que tem no A2 e não tem no A1? Vamos lá. A2 menos A1, ó. Tô te dando o caminho da vitória. A2 menos a Tudo que tem no A2 e não tem no A1. Pô, Marcão. Tudo que tem no A2 e não tem não, um seria o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Então, esse conjunto aqui que eu formei agora com esses elementos é igual ao conjunto A3? Não, não é igual ao conjunto A3. Então, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado. Esse item estaria errado. E para finalizar, vamos analisar agora o item 3. A1, interseção com A2, contém, contém apenas um elemento? um elemento. Vamos analisar. O que, que é interseção? Interseção é parte comum. Então, o que, que tem no A1 e no conjunto A2 ao mesmo tempo? Ó, A1 e A2. O que, que tem no A1 e tem também no A2 ao mesmo tempo? Pô, A1 interseção com A2 é o próprio A1. Sim ou não? A1 interseção com A2 é o próprio conjunto A1. Porque o conjunto A1 está contido no conjunto A2. E o conjunto A1, eu posso dizer para vocês que contém, que contém apenas um elemento eu posso falar para vocês que essa interseção, que é o próprio conjunto A1, contém apenas um elemento? Não. Não. Isso aqui está errado. Não. Não contém apenas um elemento. Então, esse item, também na nossa prova, estaria o quê? Errado. Então, o primeiro item está certo.